Olá, meu nome é Reinaldo Barreto e eu quero apresentar para você a ferramenta chamada CIGEM AD. O que é o Cigen AD? É uma ferramenta do tipo scaffold, onde ela vai adiantar o seu trabalho, diminuindo o tempo que você leva para codificar algo. Lembrando, existe o CIGEM que é para o formidim framework versão 4 o formidim framework versão 5 na verdade já não é mais um framework é um meta framework ou um adaptador sobre o adiante framework então no final quando você usar o cgm ad para o adiante você vai estar gerando um sistema em adiante com o um componente do formidim para facilitar ainda mais a sua vida o se AD, ele vai ler o seu banco de dados, pegar os metadados, aplicar um template e gerar o código do sistema bem adiantado para você, diminuindo o seu tempo de codificação. É basicamente essa a ideia. Com quais bancos de dados ele funciona? Ele funciona com MySQL, com SQLite, com SQL Server e Postgre. Ele reconhece a obrigatoriedade do campo. Se o campo é obrigatório no banco de dados, vai ser obrigatório na tela. Ele reconhece os tipos de Campos, data numérico, texto e textuária. O cigem é uma ferramenta do tipo software livre. Use à vontade, do jeito que você quiser, você não tem garantia nenhuma, mas está aí, use para se ajudar a resolver o seu problema. Porém, se você precisa de algo profissional, mais robusto, ou o CIGEM-AD não te atende, eu recomendo que você entre em contato com o pessoal da... Uh, Adiante Solution, e procure especialmente o Adiante Builder. É uma ferramenta fantástica para a construção de sistemas, adiantando muito, muito mesmo o seu trabalho. Existe uma solução um pouco mais barata, que é o Adiante Studio, que é uma ferramenta do tipo IDE Desktop. Porém, o Adiante Builder é fantástico. Voltando para o CIGEM AD. O CIGEM AD, você vai selecionar o tema que você quer, você vai escolher o tipo de banco de dados que você vai trabalhar. Vai dar um, um ID para o seu sistema. Um... O nome do sistema é o nome que vai aparecer no rótulo em cima. Então, o nosso sistema vai ser o My Adiante Conformidin 5. Você clica em Continuar. Aqui, você vai informar os parâmetros de banco de dados e testar a conexão. Vai dar OK. Eu quero que reparem um detalhe. Essa pasta aqui do Windows tem apenas o Sigen AD. Quando eu clicar em gerar a estrutura, ele vai criar a pasta inicial do nosso sistema, que é o MySQL. Foi criada a pasta MySQL junto com algumas outras informações para, para o sistema. Entrando na pasta MySQL, você vai reparar que está muito parecido com o Adiante. Só que ele não está completo. Está faltando, por exemplo, o arquivo menu XML. Se você entrar em Model, Main Database, você vai ver que está vazio. Isso vai ser preenchido depois. Nós... Vamos clicar em Gerar Estrutura. Aqui tem um resumo do que foi criado. E veja, agora você tem cada uma das models. Clicando aqui no link... O sistema está aqui funcionando, vamos clicar em um F, todos os campos em, obrigatórios estão em vermelho, se você clicar em qualquer um deles vai funcionar, já carregando para cá, também já permite fazer a exclusão. Lembrando, esse aqui é o resultado do CIGEM-AD, é uma versão em desenvolvimento, é um software livre. Se você quiser, contribua. O link do projeto está grande aí, né, embaixo do vídeo, vai ter na descrição também. Tem o link do projeto do Formidim 5, que é um componente para auxiliar no Adiante Framework. Em um outro vídeo eu vou mostrar o código fonte gerado e como o Formidim 5 pode ajudar junto com o Adiante.